Vamos conhecer, sem mais delongas, vamos lá conhecer? Gente, olha que paraíso isso aqui. Eu estou no meio aqui do rio, tá? Um rio de águas cristalinas, um rio que é retirado aqui a água mineral de Itati. Um detalhe importante que esse rio ele é banhado por várias nascentes, inclusive o nosso sítio aqui que está à venda tem uma nascente natural, uma cascata lindíssima, maravilhosa, que nós vamos ver no final do vídeo. Além disso, eu quero dizer para vocês que esse sítio é muito lindo porque exibe uma diversidade de animais. Já foram vistos e fotografados aqui, servos, javali, bugio, que é aqueles macaquinhos, coati, além de um exemplar maravilhoso de pássaros silvestres, peixes, tem lugar aqui profundo que você pode pescar que inclusive o, o sítio faz quase 300 metros banhando aqui o terreno aqui desse lindo maravilhoso espaço. O sítio conta também como você pode ver, um campo de futebol. E sem mais delongas, eu quero te mostrar detalhe por detalhe. Esse vídeo é diferente, vamos explorar a mata. Chega aí comigo, vamos lá! Então gente, seja bem-vindo então, ao tour completo desse sítio maravilhoso que eu quero te mostrar.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 de cascudinho aqui está o sobrado imóvel antes de entrar nele deixa eu te mostrar aqui gente ó a gente tem uma cancha de bocha tá o pessoal tá cortando a grama aqui eles até inclusive pararam para mim filmar para vocês ver o sítio olha como vocês são privilegiado né olha que linda borboleta azul gente olha que linda maravilha né linda linda linda olha só vou filmar ela aqui vamos ver se ela para.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 Tem uma, uma goiaba aqui. Ah, não vou conseguir pegar. Tá ali, ó. Ah, se eu, só se eu largar a câmera. Vamos ver se eu consigo pegar ela pra você. Olha só. Ô, oh, meu Jesus. Tomara que minha câmera não cai. Aqui. Vamos lá. Olha só. Dá pra pegar a goiaba, gente. Aqui da sacada... Não deu. <risos> Dá pra pegar a goiaba da sacada. Não vou de derrubar minha câmera, tá?